Fala galera, eu sou o estou tô aqui com meus amigos, tá o Drash Tal tá o Bruno e... Fala aí galera, <risos> <Esse> aqui... beleza? <risos> e o pessoal tava me chamando de hack aqui na partida E vou mostrar pra eles agora que eu não sou hack Então eu se eu não bair, se eu não bair, vocês me perdoam É porque eu desativei o hack aqui agora mano, sabe? <risos> tô brincando Vou lá que galera! É isso, cara? <risos> Espera, cara. Aproveitar que meu HD tá... Tá com espaço, né? Eu vou botar umas Claymore aqui vocês não ligam não. É porque eu tenho que fazer missão. Então... Não, aliás, eu vou fazer missão não. Eu sou vida louca, rapá. Vamos lá, vamos matar todo mundo. Cada um por si, início da Boa sorte aí pra vocês, galera, que tá me assistindo. Bom jogo. Ai, meu Deus, tá travando. Vou jogar travando mesmo, sou hardcore. aí ah, já tem cara aqui em cima tá travando, não. Ai, da onde eu tô tomando tiro, velho? Tomando tiro? Tá aqui, tá aqui do lado. Ah, dedão, dedão, dedão. Tem cara ali em cima. Eu tô tomando tiro. Pera, deixa eu mudar as configurações. Olha isso, meu Deus. Lol tá no Lol. Pra você ver como é que o meu PC é lixo. Mentira, né, Tu Não fala assim do meu PC, não, velho. Ó, o Ricardo Matador me matou aqui agora. Ele é bom. Bombar Vou botar uma claim morto. Alta. Ah, o cara do matador. Matisse filho da mãe. Ah! Eu te chorando já? É? Tá. Que? Eu, eu matei um até agora, velho. Coitados, cara. Parmalho. Eu não vai jogar cara. Eu não posso jogar um jogo, cara cara eu já começa a falar que eu sou hack, não sei o quê. Mas é, né, cara, mas Não, o que eu falo para eles, pô. Cara, eu jogo CS, velho. Quem joga CS tem uma noção maior, assim, tem sem sem fazer de Como é que é a palavra Esqueci. Isso é? Esqueci. Tem se achar, cara. Isso. Pô, sério mesmo, cara. Eu acho que tem um momento, cara. Só que... Caralho, você é mais errado não me defender. Lógico. Yeah, win it, win it. Ai, meu Deus, travou. Morreu. O computador tá travando. Na outra partida eu tava com mesmo. Tá gravando, cara. Faz pergunta aqui se tá na gravação. Tá gravando mesmo? Tá. Oh. Ai, acabou, bala. Ok. Ai, ah, travou. Só pro Drash, cara, que isso. Hã? Ah? O aeroporto aqui só pro Drash. Que isso, cara. Oh. Eu te amo de hacking não, filho. É? Toma mais parado. Isso porque eu. Eu jogo a face para jogar. Verdade. Aí tô sem brak. Aí assim, cara. Já que eu tô jogando só pela noção do CS, né? Tô um isão. <risos> Meu Deus, isso é muito retardado. Olha onde eu jogo o Claymore. Tô jogar o campeonato lá, lá mano? Do face? É. Não, não tem line. Só que a gente não tem ninguém pra jogar. Eu é jogo, pô. Que isso, cara? Joga com nós. Se fizer, eu jogo. E o Bim? O parou de jogar? Parou de fazer? Ah. Não. não tinha outro carinha que jogava com a o oh, Vinícius. Ah. O Vini, Vini? É. Ah. O Vini tá chateado com a gente. Ficou, <risos> é Vini. Ah oh, não, não, esse não. O Vini deve ser Ai meu Deus, que nem morto. não ah, ah, ah. ah, tem ninguém aqui. Ah! ah. ah. ah lemar nossa que tiro lindo tá vendo o que? mano que dinheiro a moral ama dinheiro cara não sei nem cara. que arma você tá jogando né? é uma da segunda guerra ah, tá ligado, O claro. nome dela era pra ser Thompson, mas tem o nome. Pode dar one face. Pode É, o nome... Sh... Como é que eu vou falar isso, velho? Ó o nome. Sh... Pajito. É, o cara mato aqui Maquis, peguei o W Maquis EPS 40 Você pegou 2 do... do... segunda guerra, Maquis? Peguei, gostei muito não Não, se eu tava falando que é É boazinha, é tipo uma nova ela Nova do CS. Se souber controlar... Aham uh -huh. Eu quis -que -a -w -107, ah, tá que é? uma W-107 pegou o quê? Uma W-107 aqui não era. Ah. <tos> Acabou Boa jogo? Acabou Valeu aí pra quem assistiu, eu joguei muito mal. Mas eu não sou hack, não, galera. Vocês que estão assistindo aí. Valeu, Como valeu. Toma, Só não, mano, que isso, fala isso não. Amo vocês, velho. Seus lindos.